Alô! Alô! Ah, não. O cara do nada, né? Ó, tem o cara ali para da montanha, hein? Aí é o silêncio, todo mundo olhando em cima da montanha e do nada. Alô! Alô! Alô! <risos> do nada, né, mano? Deixa eu colocar uma bolinha aqui. Por que todo pessoal? mundo é igual? Eu não sou igual, sou diferente. Minha mãe sempre diz que eu sou especial. Oh, meu Deus do céu. <risos> ah, eu tenho que apertar, que, né? Que que é o funkeiro que não tá ready? Funkeiro! Pera aí, deixa eu pegar meu. Não! Carro. Não! Desculpa, não é! Não é! Não é! Boa! E a Meu Deus do céu! <risos> <risos> <risos> céu. Toto tá tão, tão linda que esse AV tô apaixonadão, não, não! Aê! Não desce vou, não! Aê, comigo, igreja! Tarararararabamba! Bara, bara, lama, cerepecita. precisa. eu na boca, nega. Aí uma na boca, nega. Meu Deus do céu. Também sei, Harry Potter, ó. Não, não. Ei! Não. Sobe meu É, eu tenho um desafio pra você, ó. Magnésio é feito do quê? Magnésio. Magnésio. É feito de potássio. É de urânio. Potássio. Eu falei potássio. É o Cabeça de potássio. Ou potássio de batata. Eu tô potássio com você já, mano. Eu tô potássio. Vamos pular onde? Pular Aqui. Já, ah, beleza. Ah, ruins. Vou cair. Ruins. É bem ruim cair aqui. É bem ruim. <risos> bem ruins. Burdunt. Vai, vai dar ruim, não vai dar <risos> Fala Baduntis com voz de retardado. Baduntis. Eu tô achando que vai dar ruim. Tanto mundo falando igual retornada meu Alô. Alô. Eu tenho problema probleminha. Opa, <risos> vale. Quem dá risada mais escroto. <risos> <risos> Nossa! <risos> Caralho! <risos> que horror! Um mais não que o outro, mano. Ah, colete nível 2, morri. Ih, que susto! Você ficar com o de mim sem retardada? Eu sou. Ah, eu também sou, bora, eu vou caçar a borboleta. <risos> Meu Deus! Eu ah, vou espiar. <risos> Canuncio, eu tô da. Tão... Ah, vou espiar. Bala! Bala, bala, bala. Sete belas ou chiclete? Sete belas, sete belas é sempre melhor. <risos> oh, oh, helicóptero! Vamos parar aí né cara, vou ter que mutar essa merda. <risos> <risos> vou ter que montar essa me. Ô, <risos> você oh, sabe o que o exterminador do futuro disse quando levou o computador dele pra arrumar no TI? Ah meu Deus. O cara perguntou assim, que, que sistema operacional você quer? Ele instala a vista, velho. <risos> E aí, vocês vão querer depois olho. Eu vou querer me matar depois das piadas. <risos> <risos> Adorei esse silêncio, velho. Deu magnésio fazendo. <risos> <risos> <risos> Quase morri com <comecei>. esse. <risos> Pô, tinha um cara aí embaixo aí, hein, gente. Eu não sei se vocês estão aí olhando aí, viu? Só pra avisar. Atirei ah, nele ele tá deve estar. Bravo ah, comigo. Eu tô bravo comigo. Eu tô bravo com aquele cara que atirou em mim, hein, mano. Eu vou pegar ele, ó. Eu vou fazer, vou pegar ele. ele Pega uma saída, eu meu já irmão. Eu posso pegar a da que você vai perguntar aí. O outro fazendo rap aí, louco, sozinho. O mesmo. Que aleatório. <risos> <risos> que aleatório. <risos> <risos> cara, sobrou. <eu> Será <tava> que tá morando? <risos> tô cantando, pai. Cantando. Ai, pai, pai. Ai, meu Deus. Que foi, ó? Cala a boca, meu irmão. É, é engraçado ver um ateu falando Ah, meu Deus, tá ligado? O cara, não, juro por Deus que tá ali, velho. Eu não confiaria, o cara é ateu? Confiaria. Meu Deus. Ah, lá, de novo. se foder. Ah, mano. Oh, mas esse tweet meu é muito bom, velho. Eu não confio em putas, porque putas, escrito ao contrário, é Satupe. Isso não faz <risos> sentido nenhum. Que nem vocês, putas. Na última hora. Nas últimas 24 horas. Uh, mapa Eu não novo. Confio. Eu não confio em Black. Alô? <risos> Tava tá me segurando aqui. <risos>